Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vim aqui com um vídeo para dar as minhas razões e o que é que achei das barbatanas de carbono. Por isso, já sabem, não saiam daí para assistir este vídeo. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, partilhar com os vossos amigos, partilhar aí dos vossos grupos do WhatsApp, partilhar no Instagram, essas coisas todas, como vocês sabem. Só assim vão ajudar o canal a crescer como não tem nada a crescer, vocês também sabem. E o motivo do canal ter vindo a crescer também tem vindo a melhorar o meu material, não é? Que é para nos o melhor possível. Neste momento adquiri a GoPro 7. Por isso já sabem malta. A partir de agora vamos ter aqui vídeos com mais qualidade no canal. Por isso não se esqueçam de subscrever o canal. Que em 2020 vamos ter aqui grandes aventuras. Bem malta, sem mais demoras vamos já aqui passar o vídeo. Vou referir o início do vídeo. Hoje venho aqui falar o que é que é as de barbatanas de carbono, bem malta, eu pensava que isto era um mito, é verdade, Ouvi sim muito falar que barbatanas de carbono só para os prós, essas coisas todas, que são muito caras, que se calhar até não adianta muito, mas malta, hoje venho aqui comprovar que isso é tudo um mito, é tudo mentira, barbatanas de carbono, sim senhor, são muito boas, eu andei com elas no meio da corrente, e isso foi muito bem, eu com as outras places, que às vezes vi me lixado para sair lá da corrente, mas com estas meninas o silaco foi uma maravilha. O que é que foi as minhas impressões quando calcete as barbatanas? As barbatanas acertam bem de pé, mas isso aí é bem com o pé, não é? Mas principalmente, não se sente tanta barbatana a nadar, não é? São muito levezinhas, com um ligeiro toque, consegui nadar muito rápido. A ir ao fundo e vir acima muito rápido, mesmo quando dei por ela fiz um mergulho, já estava uns 6 metros de profundidade. Eu acho que sim, acho que vale a pena o dinheiro que a gente investe num brinquedo destes. Um brinquedo não é um brinquedo de nenhum, não é? O pessoal até acaba por ter um quadro de medo de andar com isto de mar, pode partir. vocês sabem, o carbono é frágil, mas pronto, temos que andar com o máximo cuidado. Por isso também não vou aconselhar para bater nas carbono para quem anda a iniciar, não é? Só se for em segunda mão. Eu também fiz isso, também optei por comprar umas para já em segunda mão, para começar a habituar o carbono. Porque, acreditem, é uma diferença muito grande, das carbono para as de plástico. E vocês quando trocaram também vão perceber isso. Se já trocaram, já sabem, não é? Que isso é verdade. E por isso podem deixar aqui embaixo os comentários para as a que está a iniciar. nisto. Porque quem sabe o meu canal é muito viral para os iniciados Muita gente está a começar no, no mergulho, na pesca submarina bem aqui assistir alguns vídeos Então acho que este vídeo é interessante Porque quem está a começar Muitas das vezes cria-se aquela expectativa de Que o carbono é só para profissionais Que é dinheiro mal emprego, que é dinheiro mal investido Não malta não é Eu também não tinha essa ideia mas mudei de ideias Pois o carbono realmente faz a diferença Em situações que estamos na corrente Mesmo para, para não esforçar muito as nossas pernas não é? Porque, para quem trabalha como eu, chega ao final de semana, que é quando vamos para o mergulho, já estamos muito cansados das pernas de andar no trabalho, mas isto vai fazer a diferença e vai nos ajudar a é que a gente ande lá no mar mais tempo e não nos cansamos tanto das pernas, não nos tanto as pernas. Por isso já sabem, se querem das correntes, se, se sentem cansados de comprar paternas plásticas, malta, comecem a juntar aí os trocos para comprar uma coisa em condições de carbono. Bem malta, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Como eu referido nesse do vídeo, já sabem. A partir de agora vou começar a ir ao Marco uma GoPro Pro 7 E segundo a que vi, não sei, não é? Até posso fazer um vídeo disso, da review da GoPro Pro 7 Mas segundo o que é uma câmera muito boa O modo de focagem dela é muito bom Por isso, acho que vamos ter grandes filmagens, acho que vamos ter grandes momentos E vamos aqui juntos ver Que no meu canal de é visualizações não é número de subscritores, nada disso malta Isso para mim é o um número O que me importa aqui neste canal, é que vocês estejam aí desse lado colhem ao, ao ecrã e desfrutem do melhor momento possível. Por isso para mim, número de subscritores e visualizações ou likes é relativo, malta. Por isso já sabem. Abraço e até uma próxima.